Oi, pessoal! Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez nesse pequeno channel <risos> para trazer mais uma história maravilhosa com a Mel, que é uma jornalista, empresária, empreendedora. Gente, saca só nessa dica. A mulher trouxe o Tinder para o Brasil. Pois é! Junto com o Tinder, o par perfeito também. Então, para quem está querendo arrumar um namorado, um amigo, enfim, anyway, é com essa mulher que vocês vão ter que falar lá no canal dela, hein? Que elas vão dar todas as dicas, que ela vai dar todas as dicas todo o macete, né, Mel? Para galera conseguir aí um, um romance online, <risos> vamos lá. Conta para gente quem é você. Bom, a especialista em relacionamento online aqui é você. Vamos deixar claro isso para o público entender. O meu canal ele é um canal que visa dar mérito para quem tem propósito. Live News BR que admira muito o seu canal, então Obrigada. assim, é verdade, eu lancei o Tinder no Brasil, eu fiz o lançamento para a imprensa, e eu já cuidava da marca do par Perfeito, que no, na América Latina é Match.com, então eu entendo um pouquinho do assunto, mas assim, o canal são histórias bacanas de pessoas legais, tipo você, né? Porque vai ter essa trocadinha lá, a gente vai fazer a entrevista dela. Então, quem estiver assistindo a gente aqui, segue o canal que logo mais tem a entrevista dela no Live News do BR, que é o meu canal. Qual que é a ideia? <risos> é dar mérito para quem tem propósito. Ele surgiu na pandemia, num momento que eu achei que as pessoas estavam muito isoladas emocionalmente e que eu estava preocupada em me proteger. Aí eu falei assim, pô, eu conheço tanta gente legal, tanta gente bacana, com conteúdo. E eu ligava para um amigo por dia, eu tinha meta. Tudo eu boto meta na vida. Eu boto meta... Isso em... é importante, isso é importante. É, eu tinha a meta de ligar para um amigo por dia, logo que começou a pandemia, para não, não gerar isolamento social. A gente já estava isolado fisicamente, eu não queria isolamento mental. a minha colega passando aqui atrás, o meu papagaio de pirata. <risos> da aqui, né? Apresenta para o povo aí, seu, seu, é, seu é, parceirinha A minha parceirinha está aqui atrás E aí eu estava eu bem preocupada com essa questão do isolamento emocional Aí eu falei, cara, eu vou fazer um canal contando histórias legais Histórias realmente que a pessoa saia da entrevista melhor do que ela entrou Tanto eu, quanto a pessoa que eu estou entrevistando, quanto a pessoa que está assistindo a gente então, são histórias muito legais e eu tenho o privilégio de conhecer gente muito legal. Então, por exemplo, aqui atrás, você estava me perguntando antes da entrevista, é um grafite do Bieto. O Bieto é um cara sensacional, entendeu? Ele é um cara diferenciado, ele é um artista iluminado. Então, assim, tem o Geraldo Rufino, que é outro, ama aquele negão. Aliás, eu amo a família Rufino, em especial meu Rufileto, meu Rufino Prejileto, que é o Arthur Rufino. <risos> Então, a ideia, a ideia foi, foi um pouco essa. E é o que eu falo, que ele é um canal que ainda não deu certo, né? Não é um canal grande, mas ele me deu já vários presentes, inclusive você, né, Flor? Olha, obrigada por esse comentário, eu digo mesmo, é recíproco. E eu e você, aproveitando a deixa, conta pra gente é, esse boom da internet na pandemia, né? É, tá unificando as pessoas mesmo que a distância né as pessoas estão se aproximando estão se conhecendo tá tendo uma leva muito boa de gente boa vindo para a internet com um propósito né as pessoas estão que é o caso do seu canal né é um canal que que tá aí para para mostrar para as pessoas que tem um caminho, que, dá, que as coisas dão certo, né? Que se deu para muitas pessoas, vai dar para quem está assistindo. E assim, é um, é, um, é um canal motivacional mesmo, né? Que mostra que tudo na vida tem o um lado bom. Então, conta para a gente como é trabalhar, é, tanto em relação à a, a pandemia, né? que unificou a galera, que trouxe coisas novas para a internet e, e junta essa questão com o um relacionamento online para a gente. O que, que você consegue é, trazer para a gente desse novo movimento na internet? Cara, eu acho o seguinte, a pandemia, ela, ela potencializou as coisas. Então, ela potencializou é, as coisas que já eram boas, criou-se uma solidariedade entre as pessoas. E os relacionamentos pela internet, eu sou suspeita para falar, porque eu sempre acreditei. Eu vi histórias de amor incríveis que nasceram do Corpo Perfeito. Aliás, tem um entrevistado lá no meu canal, Mark Tawil, que é um jornalista super renomado aqui no Brasil, enfim, tem programa, apresenta banho, conheceu a esposa pelo Corpo Perfeito. Ele ainda fala baixinho, onde você conheceu ela? Ele fala assim... Eu conheci numa festa, Black Tie, não sei o quê. <risos> Daí depois eu fico com aquela cara, assim, tipo... conto de novo essa história. <risos> ele conheceu pelo Paro Perfeito. Então, assim, eu vi muito casal se formando pelo Paro Perfeito. E eu vi muito casal se formando pelo Tinder também. Então, assim, os relacionamentos, eu, acho, eu sempre acreditei que é uma ferramenta a mais que a gente tem para usar. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas é arriscado. Não, não é arriscado. Você precisa tomar alguns cuidados. É que nem assim, você não vai sair numa balada à noite e entrar no carro de um cara que você não conhece, que você acabou de conhecer. Você tem alguns cuidados quando você está tratando com uma pessoa que você não conhece. Mas quando você tem essa interface feita pela internet, você tem tempo para pesquisar a pessoa. Então, você tem você tem como saber quem é essa pessoa, checar a referência, ele é um caminho mais seguro. Claro, como tudo na vida, não pode ser afobado, se você for afobado, não checar quem é a pessoa, não, não, não, se, não se cercar de pequenos cuidados, que nem são tão grandes assim, claro que vai dar ruim, né? Então assim, você mesma tava me falando que tem muita gente que se espelha no teu exemplo, que você acabou casando por conta de um site de relacionamento, e que às vezes as pessoas são algo realmente de golpe. Mas é muito mais fácil você detectar isso quando você conhece uma pessoa por uma plataforma digital do que quando você conhece aleatório numa mesa de bar, entendeu? Eu então, concordo. Né? Eu concordo. Sou suspeita, mas eu concordo. Mas é fato, criatura. Eu falo, é. pessoal, é, é um preconceito que não precisa ter, entendeu? Eu acho assim: se você olhar para isso, o, a pandemia foi. Ela foi. Eu digo que ela foi positiva, porque ela não é positiva em nenhum aspecto, mas ela foi educacional. Então, assim, muita gente que não comprava pela internet passou a consumir pela internet, muita gente que tinha preconceito, ah, não vou fazer supermercado pela internet, começou a fazer supermercado pela internet. Então, assim, ela privilegiou o crescimento do digital como um todo. E isso a gente vai falar para relacionamento, isso a gente vai falar para você procurar uma pessoa para dividir moradia. Pô, estamos falando aqui a Colive, eu sou, eu sou conselheira numa empresa chamada é, é uma, é uma É uma plataforma de moradia compartilhada. Olha que legal, é tipo assim, você tem uma casa... E você tem um quarto sobrando na tua casa. E você quer alugar esse quarto. Só que você quer alugar esse quarto para uma pessoa que tenha valores parecidos com os teus. Porque, de repente, você não quer rachar o, o, o aluguel com um amigo teu de medo de acabar a amizade, né? É justo, né? <risos> E aquela até com os hábitos, né? Que... Quando a gente conhece o pior lado do amigo, a gente não quer aquela energia diariamente, né? É, um, um, um, ou até mesmo com pet, né? Tem gente que, que faz essa, essa seleção, né? Não pode ter pet. Né? Não No alugar na casa não Exatamente. Então, assim, ó, eu tenho amigos que são amigos excelentes, mas que não, não os hábitos não iam ornar, sabe assim? Então... <risos> Então, é uma plataforma que serve para você buscar pessoas que têm valores parecidos para dividir sua moradia. Então, assim, até isso cresceu muito. As pessoas estão mais cabeça aberta. E é muito mais fácil você puxar a referência de uma pessoa quando você tem uma informação prévia dela. Então, assim, zero preconceito com a internet. Eu sou fã de internet, sempre fui. Tanto é que eu sou conselheira de três startups. Conta aí para gente quais são, quais são as startups que você está tá atualmente trabalhando e que eu acho que é uma indicação super válida, né? Afinal de contas, a gente está falando com a propulsora do, do negócio no Brasil. Conta para gente, porque eu acho que uma indicação de quem tem, tem poder sobre aquilo que está falando é muito mais válido do que a pessoa jogar no Google e sair perguntando, né? Lugar para dividir apartamento. Né? Então, Exato. vamos dar o... o... Caminho da do ouro para as pessoas, não perder tempo na internet dando Google. Conta para gente aí, qual é o... Uma é a Colive, que é essa que eu te falei de moradia compartilhada. A outra é uma plataforma super legal, que eu fiquei sabendo por conta da Carla Fioroni. Que é, ela ela é uma atriz amiga minha, tem entrevista dela no um canal super pessoal pastral, que ela foi protagonista de uma novela chamada Tiquititas. É, então ela é assim ela, As crianças amam ela E eu descobri a outra por conta dela Chama tamohip.com O que que é? Então assim, ah, sua filha gosta de tiquiticas E é o aniversário dela Aí eu vou encomendar um vídeo Da Carlinha falando Oi, tudo bem? Aqui é a Carlinha A mamãe me contou que você é minha fã Tô passando para dar feliz aniversário Ou, por exemplo é, o seu marido é São Paulino. Aí, oi, aqui é o Cicinho, ou o Hudson. Tô passando para Sei que você é São Paulino, cara. Parabéns, feliz aniversário. Então, essa é a Tamo VIP. São vídeos personalizados de celebridades. Celebridades X. De tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Não. Tem um monte. Vai de Serginho Malandro, jogador de futebol, Tavalesca Capopulosuda. Tem. Tá todo mundo, ó. Tem. Olha, a internet é uma ferramenta tão sensacional que até isso, né, aproxima a gente famosa, né? Coloca a gente no mesmo no mesmo nível, né, da, das celebridades, né? Tá fácil o acesso, né? A gente conseguiu então, um oi desse povo, que legal! E a terceira? Desculpa. A terceira já é um... Não, desculpa eu. A terceira já é uma, já é um é um aplicativo que a gente chama B2B, que é para empresas. Então, na verdade. E para consumidores também, ele é um misto Ele é uma é um aplicativo de automação de entrada em prédio comercial Então, em vez de você passar pela recepção do prédio Você tem lá o aplicativo da Pode Subir Aí você manda um convite para outra pessoa Ela vai receber aquele convite Você chegou no prédio, você aperta um botão fala Cheguei, a outra pessoa autoriza a sua entrada Vai um QR Code na tua tela Você passa na catraca e entra Você não precisa passar pela pela recepção então, em tempos, né? Pandêmicos. Gente, olha só, olha as coisas que a gente vai descobrindo, né? Olha que informação é essa. A gente não perde mais tempo em recepção. Gente, isso é sensacional, maravilhoso. E a segurança, né? Porque quem tá deixando entrar tem todas as informações e é o único responsável por aquela entrada. Então, eu... A... Nossa, tô passada. Não sabia disso. Não sabia disso. É uma... É, é uma ferramenta nova, mas assim, é super eficiente, porque assim, você não tem contato físico, você não precisa pegar um crachá, o teu device é o teu celular que já tá com você, então assim, é uma, é uma saída mais inteligente, quem tá te autorizando é a pessoa que te convidou para a reunião, se você é um consultório médico, por exemplo, consultório de pediatria, consultório de pediatria é inferno, né, você tem filha pequena, você sabe, porque você vai com a tua filha num consultório pediátrico, se você tiver com algum problema, e você fica morrendo de medo das crianças, né? Porque tá uma lá, falar fala, ah, a outra tá gripada, vai pegar da outra, e fica aquela confusão. Dá medo, quem fala, quem fala isso, na... tudo doente. <risos> Exatamente. Então dá para você fazer um, até um controle de acesso é, para não muvucar lá em cima, entendeu? Então assim, é super legal. Fala em pediatra, cara, contar isso para o meu tio, para você, você vai pirar. Quer contar agora ou você quer contar off? Não, eu vou contar, eu vou contar. A RPG. Ele, ele conta lá no canal, mas eu vou contar a resumida. Conta. É que ninguém se conforma, né? Aqui no Brasil, as pessoas acham que Rep foi uma empresa de branding, que pagou-se milhões para ela, e aí fez a Rep, né? Cara, enche desculpa, gente, que gafé, esqueci de desligar o celular, que feio da minha parte. Tranquilo, é... esse canal aqui é canal raiz, é bruto. É, é bruto, é vou bruto. desligar agora, desligado. Meus adotivos me ligando, né, porque eu tenho 16 adotivos, que são os amigos do meu filho que não para de vir aqui para casa. É... Todo mundo acha que foi uma, um branding, uma fortuna e não sei o quê. Na verdade, Ri é de Ricardo Feliz. Gente, essa história essa sensação... vamos, vamos vamos, ser claro aqui pro povo que tá assistindo a gente. Você é a sobrinha do dono da Rap. Basicamente não, dono, dono, não, fundador, porque ele já vem Fundador. Fundador, fundador. OK. Ah, é dono. O cara fundou, não tem como desassociar, né? É não é dono mais no papel, mas eu acho que ele vai carregar isso pro resto da vida, né? A família não tem é, como a desassociar. Gente... A gente está tá tentando dar uma força para o novo presidente, que é o Ronaldo, inclusive tem entrevistado ele também no canal, porque a história foi sensacional. Eu entrevistei meu tio e no final, porque na verdade ele é um pediatra que tinha um imóvel lá, um caiado, e aí falou para a esposa, monta alguma coisa aí, né? Ela falou, pô, eu vou montar o quê? O que, que vai sair da cabeça de um pediatra? Vai vender brinquedo, vai vender chupeta, mamadeira, entendeu? Vai vender qualquer coisa. E aí, meu, ela não sabia o que fazer. Ela é zero consumista. A Ju é parecida comigo, zero consumista. Ela não tinha... Que, que nome que ela, ela fez para fazer o Ricardo ficar feliz? Aí ela deu o nome de Ri, de Ricardo, feliz. Gente, sensacional. Sensacional. Sensacional. Olha a foi ela teve uma sacada, né? Olha a sacada dessa mulher. E olha o que ela transformou, né? Numa puta marca, hop Eu não sabia que vinha de Ricardo. Gente, bem dá os parabéns grande. pra Sofia, porque ela foi sensacional. <risos> que sacada. Bem, que sacada. Foi muito bom. E virou, virou uma empresa grande. E depois que ele conta a história, no final, eu tento dar uma xingada na empresa, assim, que é uma puta, né? que vendeu o serviço, ficou cá entre nós, falou, falou, ficou uma bosta. bosta. Ficou muito ruim depois que vendeu. E eu estava indignada. E aí no final da entrevista, eu meio que tento dar aquela xingada na gestão atual, ele fala, não, mas agora tem um presidente novo lá e parece que o cara está tentando fazer funcionar. Marcou de tomar um café comigo, quer promover um resgate de valores. Aí eu, ah, boa Opa. sorte para esse cara, se ele quer promover um resgate de valores, tudo a ver com, com o que eu acredito, né, valor, propósito, coisa do bem, né, negócio crescendo, não fechando. Eu falei, pô, torço por esse cara, torço para ele dar certo. E não é que eu comecei a prestar atenção no tal do Ronaldo, que é o presidente da r atual? E não é que o cara é legal? E não é que eu acabei gostando do cara? E já tem entrevista dele no canal também? Aliás, aí... É... Então é muito legal, porque tem um ciclo, né? Gente, olha só como são as coisas, né? Eu, eu sempre falo aqui no canal que o universo conspira. Uma coisa vai puxando a outra. Uma, assim, quando a gente menos vê, aparece na tela um assunto super legal que você fala, meu, eu tava pensando nisso há tempos. E de repente você abre, tem alguém falando sobre aquilo, aí você resolve mandar uma mensagenzinha de oi, e olha no que transforma, né? Eu acho que, que a internet tá, tá tendo, assim, um, um valor... É agregado na vida das pessoas, sem precedentes. Eu acho que esse momento da, da, da pandemia está agregando tanta gente, está tá unindo, está unificando, está trazendo tanta coisa boa, que eu acho que para quem está procurando relacionamento, seja no Tinder, no Par Perfeito, essa é a hora. Essa é a hora. Eu acho que as pessoas estão ficando mais é, seletivas também, né? E a internet te traz essa seletividade, porque você abre lá, que like, nem é o menu, né? É um menu, que nem um cardápio. Você escolhe exatamente aquilo que você quer. Então, olha só, cada coisa legal. Você está trazendo para a internet histórias maravilhosas da RiRap. Quando que eu ia imaginar que ria é de Ricardo, gente? Eu estou passada com isso. Eu vou guardar essa história, assim, vou contar para minha filha, vou levar ela numa RiRap aí no Brasil e falar, cara, olha o que é RiRap. Ela vai achar que é um nome gringo. Ela vai achar que alguma empresa aqui da Inglaterra tá a dica. Eu vou ter que falar, não, minha filha, isso aqui é a coisa mais brasileira que tem no mundo, é Ricardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo. Gente, é espetacular. É, conta a gente... Oi, que Não, eu quero. Eu gosto de história boa. O canal é para isso, é para trazer assunto leve, é para trazer para quem tiver lavando a louça, né, tá ouvindo um papo legal. Eu acho isso demais, sensacional. Eu pelo menos gosto de ouvir gente falando enquanto eu estou fazendo o meu, os meus afazeres. Estou sempre num canal ouvindo alguma coisa legal. Conta para a gente do Taide. Ah, o Taíde é um grande amigo meu e a Ana Preta é uma grande amiga minha, um casal de amigos muito queridos. Cara, o Taíde e a Ana Preta, eles têm histórias de vida muito legais, né? Porque, assim, ele é o cara que... Ele é o sinônimo do hip-hop aqui no Brasil. Uh, então, assim, ele é referência no hip-hop. A Ana Preta, que é a esposa dele... É... Também tem uma carreira, começou como bailarina, começou... Ela é produtora, bailarina, cara, ela é linda, ela é maravilhosa. Depois se acompanha aí na Preta, que ela é demais. Uh, sim, a gente tem uma relação de amizade que começou alguns anos atrás. Quando eu fiz um festival aqui no Brasil chamado Black na Cena Music Festival, um amigo meu, o fez, o Ricardo, Ricardo de Paula. Uh, e eu ajudei na divulgação e aí ele era o embaixador desse festival. E daí nasceu uma amizade super bonita, porque, imagina, tinha 21 artistas nesse festival, imagina tudo tinha lá tocando nesse festival, tá? Todo mundo, é, negrali Ali, Crioulo, Jorge Ben -Jor, Seu Jorge, Sandra de Sá, Internacional. Só a, nata. Só a nata é. do hip-hop internacional tinha public enemy tinha um monte de coisa que é, George Clinton fez 70 anos em cima do palco então, então peraí que eu vou ter que dar uma bronca que tô gravando galerinha por favor e aí é os adotivos falo que não tem limite aí e o Taíde era embaixador desse festival e aí nasceu uma amizade, porque ele é um cara espetacular, ele é muito gente boa, é um cara de valores muito sólidos, é um cara de um caráter, ele, sim muito sólido, é um cara que venceu na vida, veio da periferia, sabe assim, passou fome, cresceu, e hoje ele é um cara que inspira muita gente. A Ana, igual, igual, o casal nasceu um do outro, eles se merecem, tem filhas lindas, enfim, é, tem histórias que são inspiradoras, que são pessoas que vieram da quebrada mesmo. E são pessoas com valores muito sólidos e que venceram na vida e que servem de inspiração para outras pessoas. Aliás, eu adoro, né? O Brinco eu adoro entrevistar um favelado. Tem, tem uma playlist no canal chamada Cria da Quebrada, que são justamente histórias de pessoas que vieram da quebrada mesmo, quebradona, e que batalharam, deram certo, superaram. Geraldo Rufino é uma dessas histórias, ele é famoso com a porra, então ele não precisa de, de mais campanha. Mas tem um amigo meu que é o apelido de Zé Batata, que é o Emerson Lima, vendia batata na feira, cara. E foi atrás de estudar, fez curso de informática, cresceu na vida e deu um emprego com um cara que tava vendendo brigadeiro no farol. E hoje o cara está super bem sucedido. Gente, é, legal é, inspirador, é inspirador, é muito legal ouvir esse tipo de história, é muito legal e eu acho que as pessoas têm que entrar mesmo no seu canal, fuçar vídeo por vídeo, porque vão encontrar ali coisas que vão aquecer o coração, sabe? Vai deixar o coração quentinho, <risos> eu acho que é disso que a gente tá precisando, né? Um coração bem quentinho, bem aquecido, porque os tempos não estão fáceis e a gente tá, tá tendo que se redescobrir, né? E as pessoas que você conversa no seu canal, é assim, é uma descoberta para quem está querendo coisa boa. Então fica aí a dica, moçada. Bora lá para o Live News BR com a Mel. E se inscrevam, deixem um like, curtam, cu compartilhem, enfim. E deixem um comentário que vocês foram no canal dela através daqui, viu, da gente. Por favor, dá mérito para a Karina. Oh, vou ficar muito brava se chegar alguém não falando. Quiser, a gente se conheceu numa troca de mensagem e isso é uma coisa muito boa, porque a Karina é daquelas pessoas que prestam atenção no outro. E o mundo está precisando de mais gente que presta atenção no outro. Que é a pessoa que tem o cuidado de responder, de olhar, de, de, de prestar atenção no outro. Você falou, se for o coração quentinho... O Zenga, um amigo meu que também tem entrevista lá, você precisa ver. Você acredita que esse homem lagou 21 anos de carreira corporativa para se dedicar ao terceiro setor? E ele fala que ele está com frio na barriga e coração quentinho. Ah, ele falou que... de coração quentinho, eu lembrei dele. Diretor zaço lá no, no iFood, feríssima. E, enfim, acho que gente legal é isso, a é gente que tem empatia, a é gente que presta atenção no outro. É a gente que empatia, dá uma atenção. Né? Eu acho que o momento é o momento de ter empatia. Eu acho que a gente precisa trazer essa, essa energia de olhar para o próximo. De alguma forma, você faz isso maravilhosamente bem. E, e é um canal que tem que crescer, tem que crescer muito e vai crescer. E a gente vai ver esse vídeo daqui cinco anos e falar, caramba, olha só, o boom que deu ao canal, a gente vai se assustar daqui cinco anos e olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena, né? valeu a pena investir tempo, investir, paciência, tem que ter paciência, tem que ter um, um saco enorme, né, porque não é fácil, entrar em contato com as pessoas, é, cruzar a agenda, é, tirar a pessoa daquele, daquele conforto, né, para vir falar às vezes de assuntos tão, tão marcantes na vida delas, né, eu acho que... Você tem o poder de trazer coisa boa e vamos crescer, vamos fazer esse canal é, deixar o coração de todo mundo muito quentinho, bem aquecidinho. Gratidão, eu tenho uma profunda gratidão. Eu, falo que eu, eu copio uma outra amiga minha, que é a Stephanie, é, que eu falo que o cara lá de cima gosta muito de mim. Ela fala, Deus é doidinho por mim. E eu tenho gratidão, porque eu sei que Deus é doidinho por mim também pela qualidade das pessoas que ele coloca no meu caminho. Eu espero poder compartilhar isso com as pessoas que assistiram a gente até aqui, que elas vejam as pessoas que eu escolhi a dedo para compartilhar com elas, porque é com o maior amor do mundo. Obrigada pelo espaço. Né? E o zóio enche d'água, a maquiagem vai para os cacau, né? É isso. Uhum. <risos> Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada por ter aceito. É um prazer imenso ter você aqui, porque realmente faz a diferença, faz a diferença na vida de muita gente, agora tá fazendo na minha também. Obrigada, Mel. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.